meio branco, né? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Qual com essa cara de solo? Hoje é feriado, quinta-feira, 8h49 da manhã. Passamos pelo primeiro dia de detox. Ontem eu fui dormir consideravelmente cedo, às 11h. Eu postei o vídeo e fui dormir. Eu tava cansado. Eu ainda tô meio cansado hoje. E É isso. Acabou, tá já <risos> Hoje a gente vai testar o segundo dia Como funciona O box em si, ele é dividido em três receitas Vamos dizer fixa E cada receita tem uma opção extra Caso você queira tomar Então é uma coisinha assim E aí aqui tem uma receita tata, E são três, três dias assim No quarto dia eu vou repetir O primeiro dia E assim vai Mas aí eu tenho as opções e eu posso explorar essas opções caso eu queira A gente vai fazer o segundo dia E ele é mais ou menos parecido Então acho que, pelo que eu entendi, assim Os cafés da manhã, os shakes, eles têm a mesma semelhança Muda alguma coisinha E hoje a gente tem coisinhas de girassol aqui Vamos lá Então esse aqui é o meu liquid Uma coisa bem engraçada é Que a cor... Não só eu senti, mas todo o universo que estava aqui em casa ontem sentiu que estava preso um podridão, Mas né? Engraçado, porque ela não tá feia, ela tá bonita. E vamos lá. Então, um punhado de couve. Aceito ideias pra como guardar essas coisas, tá? Num potinho e tal. Só que tem um, um punhado de espinafre. Uma salsa. Um mão ver é, siciliano descascado. 3 punhados de três a quatro punhados de mentilho não temos tanto mentilho assim vamos usar Vou colocar todo esse punhado aqui de mentilho e isso é caro menina isso é bem caro aí nesse suco de laranja eu posso alterar para água ou água de coco ou cenoura semente de abóbora então semente de abóbora é assim ou é assim Empenhada de semente de abóbora, uma banana que foi a metade do primeiro dia, hoje está hoje tá criando esse, esse negócio, e aí vamos para os temperos. aqui de canela e um, umas bolinhas de pimenta preta. Bastante, né? É bastante, ó, por conta da maçã, que causa bastante volume. Agora vamos bater e vamos ver se o gosto mudou. A cor desse ficou meio feia, sabe? É... Ficou meio marrom, assim. Mas, ó, ele tece, eu vou colocar no meu potinho. Querendo <risos> propaganda! Tá, vamos experimentar o gosto agora. Bem de pertinho, bem de pertinho. 3, 2, 1... Fico mastigando porque tem pequenos pedacinhos ainda. Hum. Acho que por conta do, da cúrcuma ele fica bem... Não ácido, mas tipo fresquinho, sabe? É meio parecido. Esse se chama Magic Shake. Ele é meio parecido com o outro. Mas, né? É ok. A ideia de fazer detox e falar Ai, que longe, vai ser ruim. Não, não. Né? É ok. Se você já acostumava a beber sucos verdes no passado, não vai ser um problema. Então tá. A, a mais disso eu vou comer dois ovos. E bora trabalhar. Oi, Siri. Hum? Set a timer for 30 minutes. Ok, 30 minutes and counting. Thank you. Oi! <risos> então, horário do almoço, né? Vocês já sabem, mas dessa vez eu já cortei tudo, ó! Pra não ficar toda essa palhaçada de ficar gravando e grava. Então agora é o horário da salad. Hum... Como eu já havia comentado, essa é uma dieta, não é uma dieta, é um detox bem restritivo. Então, ele... aí, vou colocar vocês num tripé. Então, eu fico com... Vou ficar... Vai mudar, o meu corpo vai mudar, basicamente, né? E... Hoje... Nossa, tá bem claro. Pera... Ah, tá no automático. Então, hoje, na hora do trabalho, eu tinha que fazer algumas coisas, fiz, beleza... E eu tava com tanto sono, tanto sono, tanto sono, que eu até falei, galera, tô fazendo um negócio, tô com muito sono. Galera, é uma colega que trabalha comigo, né? Então eu tava com muito sono hoje. Então a gente vai fazer outra, outra salada hoje. Ui! <risos> Gata toda nervosa Isso aqui é pra, pra minha família, mas hoje é eu feriado de Corpus Christi, né E geralmente as luzes ficam bem decoradas Olha como é aqui na Polônia, eu vou mostrar Pra vocês Bem bonito Pera, deixa eu ver se eu não caio Quer dizer, a câmera não cai, né Ai, tá quente Então, temos já o, o alface Aqui o espinafre Então, a gente vai ter hoje também Algumas beterrabas E beterraba, menina, é difícil, né? Cortar Não que seja difícil É, é ok cortar, mas você fica todo manchado Olha que linda Aí hoje temos os rabanetes Aí os rabanetes eu vou jogar eles assim também Na né? laterine Ok um, Certo Aí tem manteiga hoje também, ó. Então é uma colher de manteiga. Tudo certo. Vou colocar a manteiga aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Meu Deus! Um pouquinho aqui. Não entendi o rolê da manteiga. Mas tem, tem que tá na receita. Vamos tomar. E aí... Taca ali essa galera aqui. Então aqui dando uma ui eu sempre jogo fora né bombas é caro duas colheres de óleo e dois punhados assim de é... como é que eu disse Então, dois punhados de amêndoas. Então, vamos deixar as amêndoas assim no centro. Acho que são muitas amêndoas já. E dois punhados de azeitonas pretas. Então, um punhado é mais ou menos assim. Vou deixar a azeitona preta aqui. um pouquinho mais aqui, separadinho vamos deixar tudo num canto que te parece? tá bonito? tá legal, né? Ó. claro que na barriga isso fica todo diferente, fica tudo misturado assim Ó, vamos fazer uma foto bonita Ó, fica bonito, não fica? Tirar um pouquinho do zoom. Ah, tá legal, né? Então agora é hora de comer. Tchau! Olha eu fora de casa. No parque. Vim trazer um livrinho pra passear. E eu... É, deixa eu tentar só esconder a câmera aqui. Eu acho que não vai dar pra sentar hoje no parque, porque tá o um matagal. Ó, oh, tá vendo? Aqui... Aqui não dá pra... Ó, oh, agora garota bonita. Essa é a visão de um parque. Nossa, mas tá lotadinho um pouquinho. Mas a gente vai ficar aqui nesse morro, parado, no meio do Matagal. Ali é a Universidade, ó, de Arquitetura. Olha como tá paradinho. E eu trouxe esse livro aqui que eu comprei quando eu fui no Brasil e nunca li. E aí eu trouxe um, um chazinho com água. E é isso. E é aqui que ficaremos por algumas horas. Porque hoje vai escurecer lá pelas nove. Oi. Queria colocar vocês num canto diferente pra ver um outro. Um outro angle. Mas não vai tá rolando. Olha o medo de eu quebrar minha câmera Ah, vamos fazer um conteúdo para internet Quebra a câmera, vai ser perfeito Beleza Chegamos ao final de mais um dia Hoje, realmente, eu tô com bastante sono é... Tô com sono, basicamente isso, não tenho o que falar Estou me sentindo um pouco estressada comigo mesmo é... E é isso então vamos lá para mais um mais um tá com um pepino, metade de um pepino ou um pepino pequeno, né eu gosto de pepino aí, qual que é o problema com a banana sempre a metade de uma banana cascar um limão na faca muito savage Olá, quase arrancando a cabeça do dedo eu digo esse porque eu descasco geralmente limões no... Não é aquela coisinha de descascar. É um punhadinho de framboesa que, no caso, vai ser esse inteiro desse negócio, lavado. Tá? Aí vem até um negocinho pra coisar aqui. Ih, passou um pouquinho. Que delícia, suco de cenoura! Aí, do suco de cenoura, a gente vai pegar um punhado de nozes. é novo, nozes no negócio. Dois punhados de nozes. Então, um punhado é tipo, assim... Eu espero, né? <risos> e nozes é uma coisa chique, né? A gente comia nozes só no final do ano. Era tão difícil abrir uma nossa E aí, o que mais? Curcuma pro. Dessa vez eu vou fazer aqui. Não quero lavar outro negocinho. Estou me sentindo levemente solteirado, nervoso. Estou com sono, na verdade. E as bolinhas de pimenta. E novamente. Certo? Tudo isso aqui, ó. Vamos virar certinho que ele encaixa. E aí ele só liga se tiver tampa, porque não faz um estalinho, ó. E bora bater. Assim, ó, você dá uma pulsada. E aqui a gente vai colocar umas batatinhas. eu pesei, são 120 gramas, eu posso até 170. E aí eu tenho esse babadinho aqui, que eu aperto isso, e aí ele vai fazer o negócio. Um, temos mais um suco marrom, não dá pra ver, mas é meio verde marrom. Hoje não tá tão bonito. E aí, aqui eu coloquei um pouquinho de água pra limpar. E aí, é isso. Eita! Ah, tá doido, menino? 15 minutinhos, uma batatinha assadinha. E... Como a gente diz aqui na Polônia, Nasdrovia. Então... Esse me lembra outra coisa, na verdade. É bem... Esse é... é feio, mas é mais gostosinho. Não sei. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever nesse canal. dar um like. E nos vemos amanhã. Até mais. Tchau, tchau.